tudo bom pessoal de manhã cedo aqui deixei o Rafa na escola ainda abastecer o carro que tá na, no zero já aqui quase no zero e eu que sou paranoico e manter o carro sempre abastecido dessa vez no, o tempo aqui não permitiu nem abastecer o carro mas vamos que vamos vamos, vamos conversando aqui eu vou bater um papo com vocês sobre um assunto que aconteceu na semana passada já era para eu ter gravado esse vídeo aqui para vocês e vou gravar aqui para ficar como uma dica e uma sugestão que eu venho batendo há muitos anos nessa tecla explicando isso para as pessoas há muitos anos mas vamos lá é, teve um, uma pessoa que entrou em contato conosco é, foi no ano passado 2022 no ano passado faz dois meses atrás mas ela entrou em contato conosco mais ou menos no meio do ano passado tá e ela está nos Estados Unidos com uma mudança de status para estudante isso é importante vocês entenderem essa pessoa entrou nos Estados Unidos em 2021 é, com visto de turismo pegou o status de turismo quem é inscrito aqui no canal sabe a diferença de visto e status e essa pessoa com status de turismo pediu a mudança de status para estudante e conseguiu esse, esse status de estudante e estava estudando aqui dentro dos Estados Unidos, certo? Porém, morando ali em Orlando, com dois filhos, marido e dois filhos, ela estudando normalmente, o marido, obviamente, para mais de um ano dentro dos Estados Unidos, é, foi trabalhar numa, numa loja né, onde ele... Onde ele acabou tendo ali algumas, alguns problemas com o gerente dele, e o gerente dele, que não era o dono da loja, é, fez uma denúncia, sabendo do status dele, é, fez uma denúncia é, em nome dele mesmo, dele próprio, aparece inclusive essa denúncia em nome dele próprio, que essa pessoa estava trabalhando, que o marido dessa titular desse visto, que entrou em contato conosco, estava trabalhando com status de F2, certo? Muitas pessoas dizem que isso não dá nada, que isso não pega nada, que isso não acontece nada. Bom, essa, essa moça, essa senhora, essa, essa mulher, na verdade, não é uma senhora, porque ela é jovem, ela entrou em contato conosco no, no ano passado e contratou o nosso escritório para que a Cris fizesse para ela um EB3, porque ela já tinha uma oferta de emprego em nome dela através de uma de uma empresa, né? O que particularmente eu não gosto, né? Quando a pessoa, a empresa, precisa fazer os, os as seleções normalmente, naturalmente, com, com diversas entrevistas, e se ela gostar dessa pessoa, ela sim tem o direito de contratar quem ela quiser. Mas.. É quando você já tem a coisa assim direcionada eu particularmente não acho o ideal não acho o correto apesar de ser o mais costumeiro parar aqui na bomba de gasolina não tem ninguém no posto então eu vou continuar gravando não tô atrapalhando ninguém aqui senão eu parava ali na frente na, na vaga mas enfim houve esse atrito entre o marido e o gerente dele nessa loja onde ele trabalhava o gerente fez a denúncia e nós não sabíamos disso e essa pessoa fez a aplicação do processo dela tá e ao longo desse período enquanto ainda estamos na fase do DOL do Departamento de Trabalho essa família recebeu uma notice do, da USIS dizendo que elas que eles tinham informação de que a pessoa tinha trabalhado irregularmente e que o visto dela, que o status dela estava cancelado e que ela tinha um período para sair do país. Na verdade, sair imediatamente do país, esse período normalmente é 30 dias, mas é, eles determinaram que essa pessoa tinha o status dela de, de, de estudante cancelado, o visto dela de turismo estava cancelado e que essa pessoa tinha que se sair do país imediatamente, em razão de trabalho. Bom, é, isso a gente já viu acontecer algumas vezes, se vocês procurarem no YouTube existem diversos relatos aí de pessoas que tiveram visto de, de, de estudante cancelado, status de estudante cancelado, visto de turismo cancelado em razão dessas denúncias de trabalho é, sem o efetivo status para que elas pudessem fazer isso. Então, eu deixo aqui para vocês aquela, aquela minha orientação que muitas vezes eu falo para vocês, né? Aqui no Texas isso não acontece muito, mas na Flórida eu vi muitas vezes isso acontecer. Quando você chega num lugar, antes da pessoa perguntar seu nome, ela pergunta qual é o seu visto. É a primeira coisa, é incrível. Na Flórida, a comunidade brasileira, antes de qualquer coisa, ela pergunta o seu visto, né? E eu vi isso em outros estados acontecerem também. Então, não é só a Flórida, não, não é uma, não é uma, uma vantagem só do, do, do pessoal que está na Flórida mas isso aconteceu na Flórida eu vi isso acontecer muitas vezes na Flórida eu venho falando para vocês muitas vezes as pessoas gostam de participar de grupos de Facebook grupos de WhatsApp grupos de, de Instagram de tudo que vamos participar de grupo o brasileiro gosta de grupo né é, eu lembro eu lembro lembro do, do Caco Antibes vocês lembram do Caco Antibes falando eu tenho horror né? o jeito que ele fala, tem horror eu tenho horror a grupos e eu acho que nesses grupos você mais subtrai do que você soma você mais tem problemas do que você tem algum tipo de benefício. E eu já orientai muitas vezes as pessoas a isso. Ah, mas eu participo ali com eu não falo nada. Só pelo fato de você estar no grupo, você já tem aí uma flag nas suas costas. Porque se tiver um agente ali da imigração, se tiver um agente consular, se tiver um agente do sai ele está de olho em todo mundo que tá ali. E é aquela história, eu já tive pessoas eu já contei histórias aqui no grupo de pessoas que foram presas simplesmente por estarem ao lado né alguém tinha um mandado de prisão pelo ice é, e essa pessoa tinha uma ordem de deportação na hora que o ice chegou ali no restaurante ele falou ah, bom já que eu tô aqui eu quero ver todo mundo e ele os outros ali não tinham nada a ver com a ordem de prisão mas estavam ali e acabaram tendo problema também por causa dessa situação então você Estando dentro da rodinha ali, que um tem um problema, você vai fazer parte do problema com certeza. A energia que vem ali, ela afeta todos que estão naquele ambiente. Então eu já disse isso para vocês muitas vezes. Eu tenho horror a grupo. Né, por causa dessa situação. E você se expondo, falando a todo mundo aí, o seu status, quem você é, o que você faz, as pessoas adoram mostrar as coisas, as pessoas adoram... Eu nunca mostrei foto da minha casa para ninguém, eu nem gravo vídeo da minha casa, porque eu não quero mostrar nada para ninguém, eu não, não tenho intenção de mostrar e ostentar nada. Se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou classe média, não interessa para ninguém, não interessa para as pessoas é, o, que, o que eu tenho, o que eu, o que interessa para as pessoas é o, o o meu trabalho que eu tento mostrar aqui, ponto final e mais nada. E as pessoas ainda têm a necessidade de querer mostrar, ostentar e tudo mais. Isso gera com certeza absoluta um desconforto em algumas pessoas que talvez não tenham as mesmas coisas que talvez não tenham o mesmo é, a mesma a mesma possibilidade de vida né talvez por escolhas talvez por caminhos escolhidos talvez por enfim pelo pela, pela própria opção de vida dela mas isso gera um desconforto nela e gera um desconforto ela não quer saber se você tem filho se você tem pai se você tem marido esposa cachorro ela não quer saber ela vai fazer uma denúncia para você e que ela vai arrebentar o teu planejamento a sua vida não interessa e quem vai pagar o preço é só você então tomem muito cuidado com esse com essa história de falar para as pessoas o que você é o que você tem o que você é, qual o seu status qual o seu visto onde você mora ou, ou enfim o, dar informação para as pessoas sobre a sua vida pessoal é muito complexo e você não sabe quem são essas pessoas que estão em volta e o que essas pessoas vão fazer no momento em que elas estiverem desagradadas ou que elas tiverem com problema pessoal delas mesmas né de repente essa pessoa tá depressiva brigou em casa tá separando tá frustrada com alguma situação porque alguém fechou o carro dela na estrada ela vai descontar em cima de você e ela não vai nem pensar na consequência disso para sua vida então tomem muito cuidado com esse tipo de situação infelizmente é. É, nós tivemos aí que devolver o dinheiro para essa pessoa porque realmente não tem o que ela fazer, né? Nós cobramos o nosso trabalho e, e o que for futuro aí a gente acabou devolvendo para essa pessoa porque infelizmente não vai ter o que a gente fazer, né? E qualquer advogado que pegar esse tipo de caso, esquece, não vai, não vai, não vai passar pela USAS é, com uma denúncia dessa, com uma situação dessa, com um cancelamento de visto dessa, esse visto... É, vai, vai, vai ser muito travado, é melhor ir para outro lugar se essa pessoa quer morar fora do Brasil porque realmente não vai ter o que fazer e qualquer pessoa que tentar tomar dinheiro dessa pessoa vai simplesmente tomar dinheiro dessa pessoa porque não tem o que fazer ali, tá? Fica a minha dica para vocês, pensem nisso, lembrem, a vida de vocês, eu falo isso sempre nos meus vídeos, eu falo isso sempre para os meus clientes. A coisa mais sagrada que tem na sua vida é o que tá debaixo do seu teto, tá? Então é seu marido, sua esposa, seus filhos, seu cachorro, e ali é a sua vida. Não tente abrir essa vida para fora porque você vai ter problema. Ah, mas eu tô na igreja e, e, e tá tudo certo, o pessoal da igreja o pessoal da igreja. Os maiores problemas que eu vi dentro dos Estados Unidos, os maiores problemas nesses anos todos, surgiram por pessoas de dentro da igreja. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Nem todos que estão ali estão realmente buscando uma conexão com Deus. Muitos estão ali estão buscando negócios, relacionamentos, é, algum tipo de, de benefício pessoal. Ele vai ali falar amém, mas ele está ali com uma outra intenção. Então, tomem cuidado com o que vocês façam. Vivam a vida de vocês, dentro do mundo de vocês, com as pessoas que vocês escolheram para fazer parte da sua família. Aquilo é o, o ambiente mais sagrado de vocês. Todo o resto, pode ter certeza que... É, de uma forma ou de outra, se você não selecionar muito bem as pessoas que você traz para perto de você, vai ter problema mais cedo ou mais tarde. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.